Já não dava pra esperar nada da dona FIA, né. A Federação Internacional de Automobilismo comete vacilos sucessivos dentro e fora das pistas de Fórmula 1 e outras categorias homologadas pela entidade. Mas isso que eu vou te contar agora, pra mim, foi a cereja de um bolo que não é nada gostoso. Vem comigo! Fala, galera! Eu sou o Felipe Leite e antes da gente entrar no tema do nosso vídeo, eu quero te convidar a deixar o like aqui neste conteúdo do GRANDE PRÊMIO, se inscrever no canal 2, no canal principal também, se inscreva no nosso canal em espanhol, faça limpa, faça limpa, se inscreva em todos os canais do GRANDE PRÊMIO e, claro, ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos nossos materiais, certo? Bora pro vídeo? Pois bem, a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, resolveu imitar a FIFA, resolveu imitar o que aconteceu lá na Copa do Mundo e baniu manifestações políticas e religiosas sem aprovação prévia a partir da próxima temporada. Foi uma atualização aí no artigo do Código Esportivo Internacional em que todas as competições homologadas pelo órgão regulador vão precisar obedecer a essa absurda medida. É absurdo, é absurdo. Nessas horas eu sinto falta de Sebastian Vettel que vai se aposentar, eu sinto a necessidade de um Lewis Hamilton ainda mais protagonista, como foi desafiando a FIA neste ano de 2022 com a regra das joias. Ele precisa apertar ainda mais o calo, ele precisa forçar mesmo a mão dos caras, pagar todas as multas que porventura vierem. Porque isso é um absurdo, os caras ainda querem vir com o slogan de We Race As One. Ah, lamentável. E toda a situação é irônica, considerando que o chefão da Fórmula 1, Stefano Domenicali, já chegou a dizer que era a missão da categoria correr na Arábia Saudita, por exemplo, que estava sendo bombardeada no momento em que a Fórmula 1 pousou para a disputa da corrida em Jeddah para ajudar a mudar a cultura. Claro, Domenicali trabalha para Liberty Media, trabalha para a FOM, não para a FIA diretamente, mas ainda assim não deixa de ser irônico. É algo do tipo, para você imaginar, é ok para a Fórmula 1 ir para lugares onde direitos humanos são constantemente cerceados, porque abre aspas, o esporte joga uma luz nesses problemas, fecha aspas. Mas agora os atletas deste mesmo esporte não são permitidos a falar nada sem autorização prévia. Você consegue conceber o quão hipócrita, o quão absurdo é toda essa situação? Aliás, seria muito interessante ouvir da FIA exatamente o que é uma manifestação política. Dizer que vidas negras importam é uma manifestação política? Externar apoio pela comunidade LGBTQIA+, é uma manifestação política? Falar sobre aquecimento global, medidas de segurança serem tomadas dentro das pistas, manifestações políticas? Me parecem simples questões de bom senso, de mínima noção de humanidade. E horas, fia? Simplesmente existir, pensar, falar, comer tudo isso é um ato político. Não é o caminho a ser seguido. Não é. Para você entender, agora, se qualquer um do Paddock fizer qualquer comentário político, religioso, etc, que violem né, o princípio de neutralidade promovido pela FIA, estará quebrando as regras. Não é sobre esse papo de ah, pistas são lugares para corrida. Não é sobre isso, apesar de eu discordar veementemente disso. É sobre limitar o uso de uma plataforma importantíssima, que é a própria Fórmula 1. É limitar o uso de vozes relevantes para a sociedade, que são as dos pilotos, embora, tirando Vettel e Hamilton, poucos, pouquíssimos se manifestem com tal relevância. Isso é censura, fora que pedir permissão literalmente derrota o propósito de um protesto. Mas eu acho, eu tenho certeza, na verdade, que essa é a intenção de Mohammed Ben Sulayen, presidente da FIA conter as manifestações, não aprová-las em primeira mão. Não se esqueçam que a gente está falando de um presidente que disse que, abre aspas, Nick Lauda e Alan Proust só se preocupavam em guiar. Agora, Vettel pedala numa bicicleta de arco-íris, Lewis Hamilton é apaixonado pela questão dos direitos humanos e Lando Norris fala de saúde mental. Todo mundo tem o direito de pensar, seguiu o, o, o Mohamed. Para mim... É uma questão de se devemos impor o tempo todo nossas crenças em algo além do esporte". E aí eu fecho aspas. Essa declaração, claro, e como deveria, repercutiu mal e o Sulayen se viu obrigado a mudar o tom, dizendo que diversidade sempre esteve em sua pauta de governo diante da FIA. Sei. Um representante do órgão regulador afirmou, perdão, que o regulamento foi atualizado de acordo com esse princípio de neutralidade do esporte como um pilar ético fundamental do movimento olímpico, né? que está presente no Código de Conduta Ética do Comitê Olímpico Internacional, o COI. Mas horas, eu levanto a você que está assistindo esse vídeo, espero que você esteja curtindo. Tal código também prevê que garantir aos competidores condições de segurança, bem-estar e auxílio médico é igualmente um pilar fundamental do esporte. E como você faz isso, dona Fia? correndo a poucos quilômetros de um bombardeio. É hipocrisia pura. É olhar para certos aspectos do regulamento e não para outros a seu bel prazer, como você bem entende. Pessoal, esse foi o vídeo. Mais uma vez, eu sou o Felipe Leite. Quero saber de você aí nos comentários se você concorda com tudo isso que eu disse. Se você aprova essa decisão da FIA de banir manifestações políticas, religiosas, etc., sem autorização prévia, você vai deixar tudo aqui na seção de comentários, tá? Você também vai, por favor, claro. Deixar o like nesse vídeo, se inscrever nos canais do Grande Prêmio e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso material, certo? Concordando ou discordando, faça com respeito. Um beijo, até a próxima.